Olá, aqui é o Zanon e o tema de hoje é como eliminar aquela barriga grande e molenga depois dos 40 anos. Ai professor, eu tenho uma barriga, sabe ela tá grande, estufada, tudo, mas ele é mole ao mesmo tempo, não consigo entender, eu faço de tudo pra eliminar e não consigo. Já fiz caminhada abdominal. Ensina, por favor, o que eu faço? Com certeza! Vem comigo. Recapitulando, os diferentes tipos de barriga se formam a partir dos diferentes tipos de gordura acumulada na barriga. Ou melhor, decorrente da localização da gordura na barriga. Existem dois tipos principais de localização de gordura na barriga. Um, gordura subcutânea, que é a gordura que está na frente do músculo do abdômen antes da pele. Então é a gordura que fica entre a pele e o músculo. A outra gordura é a gordura visceral ou gordura intraabdoméstica. Abdominal que é a gordura que fica em meio aos órgãos antes da parede abdominal. A barriga de gelatina grande e mole ela apresenta em grande quantidade essas duas localizações da gordura, tanto da gordura subcutânea quanto da gordura visceral. O que acontece? A gordura visceral empurra o abdômen para frente, deixando a barriga grande, e a gordura subcutânea deixa o aspecto mole de gelatina na barriga. Então, essa barriga constitui em grande quantidade essas duas localizações de gordura para você eliminar essas essas gorduras você precisa de um trabalho específico não adianta fazer caminhada ou exercícios de abdominal quando você faz caminhada você gera adaptações no seu corpo onde ele deixa o metabolismo parado estacionado não acelera o metabolismo juntamente com o trabalho da alimentação você acaba perdendo massa muscular que te deixa o seu metabolismo mais lento e ainda você gera adaptações no seu corpo e te deixam com mais para recuperar essa gordura e essa massa muscular que você perdeu decorrente disso depois dos 40 essa não é uma forma eficiente de eliminar a barriga para eliminar a barriga depois dos 40 anos essa barriga grande molenga tanto a gordura visceral quanto a gordura subcutânea é necessário exercícios de alta intensidade junto com uma alimentação equilibrada para ter um balanço calórico negativo esses exercícios de alta intensidade serão os responsáveis por virar a chave para a acelerar o seu metabolismo mesmo depois dos 40 anos e te fazer queimar gordura de forma eficiente e principalmente da região do abdômen. Para você eliminar a barriga grande e mole depois dos 40 anos, o principal treino deve ser o de HIIT, High Intensive Interval Training, treino intervalado de alta intensidade, onde você alterna momentos de bastante intensidade, onde seu coração bate mais forte com momentos de recuperação. Com treinos de até 20 minutos, são poucos tempo, alta intensidade com o estímulo que vira a chave do seu metabolismo e os principais exercícios para você fazer nesse treino é bicicleta é elíptico se for fazer em casa polichinelo corrida estática burpe e também pode usar justa, juntamente exercícios que trabalham todo o seu corpo como agachamento a fundo flexão de braço todos esses exercícios combinados da maneira qual deixe o seu metabolismo acelerado já estímulos para acelerar o seu metabolismo serão os responsáveis por eliminar a sua barriga depois dos 40 anos então, se você faz caminhada ou abdominal para eliminar a barriga, substitua agora mesmo por treinos de HIIT, que serão mais eficientes para você chegar ao seu objetivo. Ou se quiser, você pode unir os dois. Mas se o objetivo seu é eliminar a barriga, clua o HIIT nesse trabalho. E se você quiser saber mais sobre estratégias específicas para emagrecer e eliminar a barriga depois dos de 40 anos, me siga aqui no meu Instagram, e lá eu trago diariamente conteúdo ensinando do que você precisa fazer, treinos, ação, tudo que é necessário para eliminar a barriga depois dos 40 anos. E se você tem mais alguma dúvida e quer que eu traga aqui como tema para te explicar, entra lá, me chama, conta sua história, traga sua dúvida, que será um prazer trazer temas relevantes aqui para você. Fechado? Um abração e até a próxima!